Olá pessoal, belezinha? Fala galera, tranquilo? Sou o professor Vitor Pinheiro, eu sou o professor Tiago Sagatti e esse é o nosso canal Café com Linguagem. Bom, vamos lá pessoal, começando mais uma aula aqui no nosso canal. Vamos dar continuidade ao assunto concordância e começamos com concordância verbal. verbal Hoje sim. nós vamos tratar de alguns assuntos, de alguns exemplos, de algumas situações, porque esse assunto também é longo, também é, é... falou em concordância, o um negócio complica, né? Complica. É. Além de ser complicado, é extenso. Isso, né? É extenso, é isso mesmo. Então nós vamos ter várias aulas. Mas antes de começar, já sabe, né? Se inscreve, deixa o seu Oi, joinha. Que legal! Deixa o seu joinha E compartilha com os amigos Chama a galera para curtir também As nossas aulas, beleza? Que bonito! É isso não. É isso aí <risos> Bom, vamos lá pessoal, vamos parar de brincar e vamos começar a aula então. Concordância verbal Quando é que a gente vai usar concordância verbal? A gente tem que levar em consideração então Que toda oração tem o seu sujeito O seu predicado E é no predicado que encontramos o verbo Então a concordância verbal diz respeito a Sujeito concordar com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. O aluno fez a prova. Sujeito no plural, verbo no plural. Os alunos fizeram a prova. Beleza? Então a regra geral é isso, concordância verbal, sujeito concorda com o verbo. Sim. Mas temos algumas regras, algumas exceções, algumas situações diferentes. Então o primeiro elemento que nós vamos ver aqui é a questão de expressões partitivas, que dão parte de alguma coisa. A maioria de, parte de, é, né, uma parte de, uhum. o restante, metade, um terço, enfim, são as expressões que vão mostrar parte de alguma coisa. Com essas expressões, nós podemos ter duas possibilidades. A primeira é co concordar justamente com a expressão, então a maioria de conhece, ou eu posso concordar com o substantivo que acompanha a expressão. a maioria das pessoas conhecem os dois casos são aceitáveis. Esse aí Já aproveitando, né, falando de maioria, foge um pouquinho aqui, mas fica como dica também. Cuidado com o uso de a grande maioria. É uma expressão redundante porque se é maioria, obviamente que é grande. Não tem como nós, né, ter uma pequena minoria ah. e uma pequena maioria e outra grande maioria, né? Não, não vai não dar fazer essa divisão. Então grande maioria corta o seu vocabulário, beleza? É só fazer uma observação aqui também, a respeito do que o Thiago falou. É, a grande maioria, <risos> mas a maioria dos gramáticos, tá? Eles, eles acabam adotando isso aqui. né? Ou a, a maioria dos gramáticos, dos professores, dos escritores, é, enfim, eles acabam adotando essa parte aqui. Então, a maioria das pessoas conhecem o assunto, mas como o Thiago falou, as duas formas estão corretas. Beleza? Pra cá agora? Tá. Ah. Vamos lá. É, do lado de cá, pessoal Eu vou falar mais especificamente A respeito do Do que E do quem né? Vou colocar aqui uma Vou colocar duas frases aqui, né Thiago? Vou colocar só duas aqui e depois o Tiago volta para o assunto dele Então, fui eu que escrevi O texto Fomos nós que fizemos O bolo Aquele, Aquela simples é, O básico do básico que o Thiago falou aqui No começo, certo? Então é eu, fui eu, escrevi, nós fizemos. Tudo isso porque eu estou usando o que, tá bom? Então, quando eu estiver usando o que, esse cara aqui, ó, vai concordar com esse cara aqui. O verbo vai concordar com o sujeito. O verbo vai concordar com o sujeito. É o básico do básico que o Thiago começou a aula falando a respeito disso. Isso aí. As pessoas confundem, às vezes, por causa Exato. justamente do quê? Né? Ah, fomos nós que... Né? Fomos nós é. que fez? É. Fui eu que fez? Não. Fui eu que, escrevi. que escrevo, que escrevi, é. que escreve. Uh -huh. né? Então fica essa confusão. Então, esse pronome aqui vai sempre obrigar que a concordância é. dê com o sujeito. Com o sujeito aqui. Beleza? Expressões que vão dar quantidade aproximada. Se dá quanti quantidade, então a gente vai perceber que está dentro de um numeral, então nós vamos sempre pensar nesse numeral. Então, ó, cerca de, é, mais de, são expressões que nós vamos, obrigatoriamente, fazer com que a concordância se dê com o numeral. Então, cerca de 200 pessoas foram ao evento, obrigatoriamente, concordando com o numeral. Essa regra é diferente da anterior. Quando eu posso concordar no singular com a expressão partitiva. Aqui eu tenho uma ideia de quantidade aproximada. Então eu tenho que concordar com o numeral. Olha só o exemplo. Cerca de 200 pessoas foram ao evento. Mais de um jogador chegou a, a tempo. Tiago, mais de um é plural, né, Vitor? Por que que... Mais de um são dois, são dois, três. São três. Por quê? A regra não diz que tem que concordar com o numeral? Segue aqui também. Só vai ser exceção... Nesse caso aqui, olha só. Mais de um aluno se abraçaram na formatura. Por quê? Porque esse verbo aqui nos dá a ideia de reciprocidade. reciprocidade. Então, quando tiver essa ideia de reciprocidade, o verbo tem que ficar no plural. Ok? Sim. Porque se um aluno abraçou o outro e o outro abraçou um, são né, é. dois. Beleza? Se abraçaram. Né? Então, se o verbo não der essa ideia de reciprocidade e for mais de um, tem que ser no singular para concordar com o numeral. Beleza? É só, é só colocar na cabeça, né? O que o Tiago está tentando falar é o seguinte, é... Apareceu o numeral, cara, né Thiago? Apareceu o numeral aqui, ó... Apareceu o numeral, vai concordar com o numeral. Então, 200, 300, 500, plural. 1, um apenas, aqui ó, vai concordar com esse 1, um, certo? A menos... Que seja um verbo que indique reciprocidade. Então, o bizu é se ligar no numeral, certo Thiago? <risos> Vamos agora para o quem, né? Falamos aqui sobre o que, Vamos para o quem. Fui eu quem escrevi ou quem escreveu o texto? Grande pergunta, né, gente? Grande pergunta. Qual que? é o certo? Qual é o certo? Então, nós já aprendemos aqui a respeito do que, que o verbo vai concordar com o sujeito. Então, imaginem aqui que esse quem, vou colocar aqui logo na outra também, né? Esse quem, como se ele não estivesse aqui, e aí eu coloco, fui eu que escrevi, certo? Eu posso entender assim também, como se não tivesse esse que como se não tivesse esse quem, aqui, ó. Então, fui eu que escrevi, mas, cara, você colocou quem, você colocou quem, e aí, o que é que eu faço? Esse quem, ele entende, você, quando você estiver construindo a sua frase, entenda esse quem como ele, tá bom? Aqui também, ó. Ele. Então, é ele escreveu. Ele fez. Então, as duas formas aqui estão corretas, tá bom? Por que, que eu falei primeiro para você esconder esse cara aqui? Porque você pode entender ele como se tivesse um que aqui no meio. Só que aí você quer enfeitar a frase, né? Muitas vezes você quer, não, quero falar aqui, um, botar um português mais rebuscado, quero usar um quem... E aí, o verbo vai concordar com quem, né? Então é, eu escrevi, ele escreveu. Então as duas formas estão corretas, tudo bem, pessoal? É como, fui eu quem escrevi o texto... Ou, fui eu quem escreveu o texto. Aí esse escreveu, entra concordando com ele. Fomos nós quem fizemos o bolo. Fomos nós quem fez o bolo. Estranho pra caramba, não é? Mas tá certo. Porque esse quem entende como se fosse o ele. Então é ele fez. Certo, Thiago? Certo. Alguns gramáticos têm justamente essa preferência. Em fazer a concordância com quem e não com o termo antecedente aqui, com o sujeito da oração. Mas outros dizem que é facultativo o uso, se pode ser as duas formas. Então tem que ficar atento a isso também, né? É, com relação aos contos, Porque, concursos, aos questão É justamente isso, né? Uma questão dessa aqui que parece estranha aos ouvidos: fomos nós quem fez o bolo. Tá correto. Tá correto. Porque quando você põe nós quem fez, né? E aí você vai ficar, pô, tem alguma coisa estranha, e o que é estranho, a gente pensa que é errado. Aí às vezes <risos> tá, tá certo. <risos> tá certo. Uma coisa que tem que ficar muito atento, Vitor, que a galera erra bastante, é a questão do.. aqui As pessoas tá colocando foi eu. Sim, sim Foi bem. eu é, quem é. fiz, foi eu que escrevi. É. Cuidado, tá? Foi é pra ele. É, ele. Fui para eu, né? Foi para ele, para ela. Foi ele que escreveu o texto. Verdade. Foi ele quem. É, fez o bolo, né? escreveu o texto também aqui, então foi ele, foi ela foi você, até você cabe aqui isso, mas o foi eu, jamais foi eu, não existe beleza? é isso aí né? é isso aí, bom é, acabando a aula, quero deixar um abraço aí para os meus alunos lá da ITEC Fernando Prestes que me cobraram, ah, manda um alô pra gente né? um alô pra vocês continuem se inscrevendo, ok? É, fiz um acordo com eles, que se eles se inscreverem no canal e assistirem as aulas eles vão ter um bônus na nota. Ah, meu? Né? Então, <risos> depende de vocês aí, hein? Assistam as aulas. E qual vai é que... ser é é esse bônus aí? Surpresa, segredo, né? segredo, segredo, segredo. <risos> segredo. Eles vão saber no dia da prova. E... Beleza? Então um abraço para galera lá dos terceiros anos, principalmente. Dos segundos também, né que estão chegando agora para as minhas aulas. Estou conhecendo agora aos poucos. E é isso aí. A gente se fala então. É isso aí, Na, nas aulas e aqui pelo canal também, ok? Deixa seu comentário aqui se você gostou desse recadinho. E você também que não é meu aluno, se sinta abraçado e até a próxima aula, beleza? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.